Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Esse daqui é o segundo vídeo do dia, né? Eu estou vindo aqui trazendo esse vídeo muito rápido, é um vídeo muito simples, né? Talvez. Porque eu quero mostrar pra vocês uma coisa secreta que a CD Projekt Red escondeu no trailer de Cyberpunk 2077, né? O trailer de lançamento. Ok, pessoal? Então... Sem mais delongas, bora direto para a mensagem, né? Para quem não conhece, esse trailer foi lançado há poucas horas atrás e o framing específico é o do minuto 2.09, né? Esse momento do vídeo mostra uma mensagem escondida, né? Como aquelas mensagens que eles postaram nas suas redes sociais sobre o lançamento do jogo, sobre o adiamento e tudo mais. Beleza, pessoal? Beleza, pessoal? Eu fiz uma tradução rápida para vocês da, dessa mensagem para o português, então peguei a foto lá e fiz a tradução. Então, vamos direto para a mensagem, pessoal. A CD Projekt Red mostrou nessa mensagem o seguinte. A espera para o Cyberpunk 2077 está quase no fim. Foi uma jornada imensa. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a todos vocês que estão com a gente nessa jornada. Sabemos que temos sim um pouco de antecipação para o jogo, e muito em breve poderemos decidir se valeu a pena viver esse hype todo ou não. O dia de lançamento é sempre uma mistura de felicidade com nervos à flor da pele, e por esse jogo ser o nosso primeiro jogo feito fora do título The Witcher, estaríamos mentindo se não estivéssemos ansiosos para saber o que você achou no momento que vocês jogarem. Com o lançamento desse trailer, estamos bem próximo de apertar o botão do Cyberpunk 2077 e esse jogo passar da gente até você. Criamos o nosso mundo mais imersivo até agora, e acreditamos que também criamos histórias fantásticas juntamente com os laços que você irá criar durante a sua estadia em Night City. Iremos ficar com você por um bom tempo. Mencionamos anteriormente que teremos expansões que irão vir para o jogo. Não estamos totalmente prontos para falar exatamente o que é ainda, mas iremos falar que aprendemos muito com o nosso trabalho em Heart of Stone e Blood and Wine. Nossas expansões planejadas para Cyberpunk 2077 vai ter uma pegada ainda mais profunda a esse mundo imersivo, oferecendo conteúdos mirados à história e às escolhas para você fazer. E assim, você talvez não esqueça nem tão cedo da gente. Mas antes de chegar lá, queremos lançar o nosso programa de DLC gratuita no início de 2021, assim como The Witcher 3. Vários conteúdos gratuitos chegando a Night City cheios de coisas legais e trazendo ainda mais vida para o mundo do futuro sombrio. Espero que se interessem. Queremos finalizar essa mensagem com um pedido. Uma vez que vocês jogarem, terminarem o jogo, gostaríamos de saber mais sobre seu ver. Os nossos fóruns, nossas redes sociais estão lá para vocês. Queremos saber o que você encontrou em Night City, quais foram as suas escolhas. Criamos um mundo enorme para que vocês possam explorar. Os diga a sua história. Equipe City Project Red. Então basicamente é isso, pessoal. Essa foi a mensagem que eles esconderam em um frame muito específico no final do trailer. Então eu gostaria que vocês assistissem o trailer, vou deixar o link aqui na descrição, não vou deixar o trailer aqui completo com áudio, provavelmente deve ter aí copyright, então vou deixar o link aqui, o primeiro link na descrição para você, que vocês assistam esse trailer em inglês. Lembrando que esse trailer em português não tinha essa mensagem escondida, eu só consegui achar no trailer em inglês. Vi uma mensagem no Twitter falando sobre essa mensagem escondida no fim do trailer, né, do trailer em inglês, acabei olhando em português e não tinha nada lá, então fui no inglês e a mensagem estava lá, pessoal, então eu fiz uma tradução pra vocês e trouxe aqui ela em primeira, em primeira mão pra vocês. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Compartilhe com seus amigos para espalhar essa mensagem para eles, para eles ficarem hypados ainda mais sobre essa atualização gratuita. Eu, por exemplo, estou muito hypado em ver atualizações gratuitas para a expansão grandiosa desse mapa, que é muito grande. Lembrando, o mapa do Cyberpunk 2077 é duas vezes maior que o mapa do GTA V, né? que já era muito muito grande. E agora nós teremos um novo cenário, né, um, no, um novo lugar pra gente explorar, um jogo totalmente de mundo aberto chamado Cyberpunk 2077. O jogo, lembrando, vai ser lançado amanhã dia 9, às 21 horas, logo após o evento da Warner Bros, né? Que eles vão Mostrar talvez o evento de United City, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês também, caso vocês tenham interesse em assistir esse evento amanhã ao vivo a partir das 7 horas da noite. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, mostrem pra ele essa mensagem escondida e até mais, vejo vocês em breve. Valeu, tamo junto, aquele abraço, falou!